Olá, está começando Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu converso com o embaixador e escritor Sérgio Correia da Costa, autor de uma interessantíssima pesquisa da qual resultou um livro, Palavras Sem Fronteiras. Palavras que são usadas em muitos e muitos lugares do mundo. Palavras que passaram das fronteiras do país em que se originaram. Não saia daí, eu volto já já. Nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nós, nossa língua, língua língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, língua. Nossa língua, nós, nossa língua portuguesa. Nos, nossa língua nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós, nossa língua. O nossa língua portuguesa de hoje recebe o embaixador Sérgio Correia da Costa, autor de um trabalho pode pode se dizer um trabalho de peso sobre todos os aspectos, né? Autor de um livro chamado Palavras sem Fronteiras, que como o senhor mesmo disse é um belo tijolo. <risos> embaixador, é, eu Claro, quero começar pelo, pela elaboração deste trabalho. O senhor coletou eh, palavras em publicações, em várias publicações. O senhor mesmo disse que não, eh, não foi feita uma pesquisa filológica, o trabalho é mais de, de garimpo mesmo. Mas qual foi o critério pleno que o senhor adotou para escolher estas palavras que fazem parte deste livro, Palavras Sem Fronteiras? Bom, a rigor eu poderia dizer que não houve critérios. Eu apenas, como servi muitos anos, mais de 20 anos como diplomata nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, sempre me chamou a atenção a frequência com que os textos ingleses que eu lia diariamente reproduziam palavras, expressões e locuções francesas. E verifiquei que sentia que... Havia uma falta de... não era para agradar os franceses, é simplesmente porque havia falta de um equivalente local satisfatório. Isso me chamou a atenção e depois de um certo tempo, já aposentado, comecei a colecionar essas expressões, sem nenhuma intenção, sem saber onde isso ia me levar ou se me levaria a algum resultado. Depois, indo viver na França, comecei a observar o fenômeno oposto, isto é, as expressões inglesas, brasileiras, de outras origens nos textos franceses. Aí aquilo foi embalando e realmente quando eu vi já estava chegando a, a, na casa dos milhares de, de exemplos. E duas, eu diria, talvez dois episódios foram importantíssimos, na elaboração dessa pesquisa, eu prefiro chamar de pesquisa, que no, no fundo é... A primeira tem uma neta, Mariana Barbosa, que é uma jornalista de grande talento. Discuti muito esse assunto com ela e mandei-lhe os primeiros fascículos, que ela mostrou ao seu chefe e o chefe imediatamente pediu autorização para fazer cópias e distribuir aos jornalistas por quê? Porque um deles teria utilizado inadequadamente, erroneamente uma dessas expressões. Então ele achou que seria uma maneira o de se lembra ensinar. lembra qual expressão era? Não me lembro, não? não me lembro. Nem me foi dito assim. É. Não, outro dia alguém aplicou mal, etc. Isso para mim foi de uma importância excepcional. Eu que não via rumo nem utilidade, Sim. tá, então, isso pode ser útil a jornalistas brasileiros, e por extensão a outros eh, que escrevem, eh, o interesse de ver como os seus colegas do New York Times, do Le Monde, do Frankfurter Zeitung, utilizam essas mesmas palavras. Seria uma ilustração útil. Então... Isso me deu uma, um ânimo novo e eu aí, digamos, dobrei o meu, a minha carga horária. Isso, isso ajudou muito. E eu chamei, aliás, antes de, de citar o segundo episódio, eu, digo, eu chamei Sem Fronteiras as palavras que, oriundas de uma língua, de uma cultura, se foram infiltrando, espalhando nas demais, a ponto de se ganharem... Uh, curso, Universalidade, quase. Curso né? é, é curso virtualmente universal. É. E essas palavras vão das mais banais e corriqueiras, como hot dog, cappuccino, check-in, hotel, a outras muito mais sofisticadas e até intimidantes, como a palavra alemã Weltanschauung, que você encontra não apenas em textos do professor Miguel Reale, mas eu encontrei até em um pequeno jornal do interior de São Paulo. O senhor poderia fazer o favor de traduzi-la, ou de hein? tentar traduzi-la, porque muitas delas... É, é, é um pouco a consciência do mundo, Welt, Welt é a consciência, o, o, o, é, Welt é mundo, é mundo. Yeah conhecimento, a consciência, uma, é uma é uma maneira de abarcar a, a universalidade. Ou então seja, essa palavra intimidante, 14 letras, hum. é, realmente é, figura, figura, digamos, num extremo, da a, ao oposto da banalidade das palavras correntes e corriqueiras. Parafraseando Drummond, que dizia que o amor é grande e cabe no breve ato de beijar, a definição é grande e cabe numa palavrinha <risos> alemã de só... <risos> 14, 14 palavras, exatas. 14 letras. Mas para não perder o fio, retomando o segundo episódio e ainda isso responde à sua indagação inicial, foi uma observação que me fez Moritzruon, secretário perpétuo da Academia Francesa, que escreve o prefácio. Que escreveu o prefácio. Foi uma exceção na vida dele. Ele se interessou tanto pelo assunto e eu já o, o conversei com ele na fase final. Ele pediu vários capítulos para ler e estudar e me disse, mas você conseguiu uma missão impossível, isto é, quantificar um imponderável, medir aquilo que não se mede, que é a influência das línguas. Hum. E eu caí de surpresa, mas como? Aí sim, e é de fato, essa, essa, esse aspecto, ou seja esse ordenamento, essa classificação por ordem de importância das contribuições de 46 línguas a esse vocabulário de 3 mil palavras, isso veio naturalmente cortesia do computador, tudo é fornecido a um toque do, no teclado e que arruma tudo e me deu essa noção. E, e a primeira surpresa deu o francês, é isso aparecer o com um número maior de palavras, portanto verbetes, e abonações, que são em número de 16 mil para o conjunto das 3 mil palavras. Quer dizer, diferentemente do que se pensa, apesar de toda a, a invasão recente ou não tão recente do, do, do inglês ou das palavras inglesas, diferentemente do que se pensa, o francês carrega a medalha de ouro, é isso? Carrega a medalha de ouro. E o inglês isso. fica com a de prata? Fica com a de prata e o, e o latim fica com a de bronze. E em quarto lugar, para surpresa, uma grande surpresa, vem... O italiano. Vem o italiano. São os quatro grandes. Aliás, isso realmente me surpreendeu, porque a humanidade inteira, todos os seres humanos, a metade dessa humanidade, fala apenas cinco línguas. Ah a outra metade fala cinco mil línguas. Sim. Então, nessas cinco grandes línguas, que são o chinês, o russo, o inglês, o espanhol e o hindi, apenas o inglês está nas quatro grandes do meu repertório, da minha amostragem de, de, de 16 mil exemplos. O italiano e o francês, que não figuram nas cinco mais faladas, estão com uma apresentação fantástica, estatisticamente. Portanto, não é uma indicação, porque é, é fácil dizer, o inglês domina tudo, a vassala é o rolo compressor, é o bulldozer. Eu mesmo chamei bulldozer ao capítulo sobre a língua inglesa. Mas é fácil dizer, mas como demonstrar? Não havia maneira de demonstrar. E essa estatística é uma medida dessa, dessa influência. E o português? O que, que, que, que o nosso leitor vai encontrar aqui do, do português além fronteira? Bom, o português tem, digamos, uma participação digna, porém modesta. Mas está em boa companhia porque também é modesta e muito modesta a participação de culturas poderosas como a cultura alemã e a cultura russa. Realmente é, são culturas que recebem melhor do que exportam. É, do português, quer dizer, não há palavra mais bela do que saudade. Nós podemos curtir, utilizar, é realmente, temos orgulho nós brasileiros, e acredito portugueses também, dessa palavra. mas ela não passa para Ela não é, não é ela sem não, fronteiras. Não é sem fronteiras. Ela, não. ela circula. Se tem um, um alemão que viveu 30 anos em Portugal aqui, ele é capaz de usar num, num texto dele a palavra saudade. Por mais que aquele ator, o William, como é que ele se chama? Aquele que quando recebeu o Oscar, disse, referindo-se ao Brasil, disse, saudade, Brasil, saudade, -te", né? <risos> tentando dizer saudade. É, saudade. É. Aquele ator grano, já esqueci o nome dele aqui. William Hurt, William, Hurt, William né? Hurt. Ele quando recebeu o Oscar ele fez essa declaração: saudade Brasil, saudade. né? É. Mas também não pegou, a palavra exato, exato, não, exato. não atravessou. E eu procurei, eu procurei ainda em resposta a uma das, das suas observações que ficaram ainda sem comentário. Eu procurei nesses 26 mil abonações, 99% ou 95%. São originárias da imprensa, a imprensa contemporânea, jornais e revistas, mais de 130 de 15 países. Porque escritas na imprensa, palavra que encontramos ao abrir um jornal. Ela está, é a demonstração de que ela está em circulação, Sim, ela é, é a... sem fronteiras. A imprensa é hoje, talvez, é. o território mais vivo da isso. língua viva, não é? Não é a facécia, é. que foi uma das suas hipóteses, a facécia de um escritor, uma fantasia, o, o desejo de exibir cultura, ou conhecimento de alguma língua, isso teria menos peso do que encontrar essa palavra com todas as letras num texto de imprensa. É, em termos é, até onde, em termos temporais, até onde o senhor foi? É, é, até que, que período o senhor chegou? O senhor notou que é, por acaso houve alguma é, depois da internet, depois da televisão, depois do satélite, depois de tudo isso? Como é que foi a velocidade dessa propagação? É, ela aumentou ou não? Ou muitas já eram sem fronteira antes disso tudo? Ah, muitas já eram sem fronteira? antes disso tudo, e disso tudo é a, é a nova tecnologia da informação, as novas técnicas que se desenvolveram num caldo de cultura anglo-americano, é natural que elas venham com a banderola anglo-americana. <risos> é. Isso é inevitável, é. E, mas são, são, digamos assim, sem fronteiras é, em grande parte descartáveis, elas serão substituídas por outras ou estão na moda ou são técnicas a serem superadas por, por outras nessa velocidade muito grande não é? nada que se compare ao laissez-faire por exemplo que é ah não, eu justamente quando cheguei a essa eu cheguei não, o computador me disse que é. os franceses tinham marcas muito mais, mais numerosas que os ingleses então, eu, a posteriori, post facto, é que eu fui procurar algumas razões, porque os que me entrevistaram exigiam, mas como é isso? Isso é um absurdo, qual é a prova que isso aconteceu? Então, aí eu tive que procurar razões. E a primeira razão que eu descobri é a longa duração das marcas francesas e a contemporaneidade ou a curta duração das marcas inglesas. Então, para demonstrar isso, eu peguei justamente exemplos de Sem Fronteiras no século XVIII e XIX, que foram os anos de apogeu da língua francesa, da cultura francesa, da influência francesa no mundo. E essas mesmas palavras utilizadas nesses séculos ah, coloquei-as ao lado de exemplos na imprensa contemporânea dos nossos dias portanto isso mostrou que elas são de longevas elas são multisseculares ao passo que as inglesas são de curta duração e a segunda eu pediria antes que o senhor entre ah. no segundo item que o senhor desse exemplos disso que se o senhor, se, se eles vierem se eles, se eles lhe ocorrerem ah sim uh, fan de siècle Fan de por exemplo, ah, e mesmo Fame Fatale, Fame Fatale, que foi suscitada em uma, uma, outra, uma outra entrevista, autores russos antiquíssimos já, com, já, já usando. E jornais é, de dois, três meses atrás, antes do lançamento. Com essas mesmas, essas mesmas palavras. É, o assim, é que está é, com essa história do, do milênio que não acabou, mas é, é, que é. julgavam que tivesse. Pieta terra, é. terra, eu tenho abonações também, é. não sei se do século XVIII, mas do século XIX, começo do século XIX, já tenho essas mesmas abonações. Então. Desculpe, agora o Essa segundo... foi é. a segunda observação. Isso tudo a posteriori, né? porque eu estava diante dessa massa, eu procurando como é que eu pude chegar lá, ou como é que o comutador insiste que é isso. A segunda observação, portanto, foi a de que o grosso das contribuições francesas é de palavras abstratas, ou de noções abstratas. De ideias. E, de... Ideias ou situações. Quando diz um afangateio, um terrible, que não é um objeto, é um, é um estado de ânimo. Ah. E ao passo que praticamente 90% das contribuições anglo-americanas são descrições de objetos. Concretíssimas. São é, objetos ah. ou uma situação inequívoca. Ah ou na, no, no campo das finanças, são, são situações absolutamente precisas. Porque, aliás, isso se explica, e eu procuro desenvolver isso também um pouco nesse, nesse livro, é que todas as línguas germânicas, e o inglês é uma delas, eram paupérrimas em abstrações. Elas deu um o nome de cavalo, vaca, ovelha. Isso, não tem a menor dúvida... Era, era línguas substantivas, assim. substantiva. Absolutamente substantivas. <risos> é. E para todas as palavras abstratas, todas é um exagero, quase todas, a é. grande maioria, tiveram que se abeberar no latim. É. Por isso, já se disse, e é um fato, que metade das palavras do léxito em inglês são latinas. Dizem que são 55% lá quem tenha feito essa conta aí de forma mais, mais precisa. É, é possível, é possível. É, é de metade. Portanto, é. É, quase seria também uma língua latina. Porque se fosse feita uma análise desse 50%, veríamos que a grande parte é de abstrações, estados de alma, subtilezas onde há necessidade de uma nuance, é preciso fazer apelo ao francês, e o inglês faz isso sem menor complexo e utiliza com toda a liberalidade. Embaixador, o senhor acabou de usar uma palavra francesa, nuance, né, para explicar uma situação relativa ao francês, mas os comentários ficam para o próximo programa, nós vamos... Uh, conversar, continuar conversando com o embaixador Sérgio Corrêa da Costa, autor de Palavras Sem Fronteiras. Por enquanto, eu agradeço ao senhor pela presença e convido o telespectador para o próximo programa. Embaixador, muito obrigado. Obrigado. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Meio nervosa ou meia nervosa? Ela está meia cansada ou ela está meio cansada? Eu vou chamar o Lulu Santos, ele vai cantar um trecho de uma canção, você vai prestar atenção e depois vamos trocar duas palavras a respeito. Vamos lá. Você ouviu um trecho da canção Aquilo, de Lulu Santos, com ele mesmo. A letra diz assim, vejo as sombras coloridas sussurrando em incenso round bem interessante esse trecho criativo, o som, né, Sur surround, aquele efeito e tal, e ele junta aqui, sem surround, sussurrando, belo jogo de palavras aqui, é, deslizando na avenida, meio alheio ao temporal. Meio alheio, nenhuma dúvida, eu, é, sexo masculino, meio alheio. Se fosse uma mulher, eu o quê? Meio alheia ou meia alheia? As gramáticas todas dizem que quando funciona como advérbio, a palavra meio é invariável. E quando funciona como advérbio? Quando modifica um adjetivo. Meio cansado, meio cansada. Meio nervoso, meio nervosa. A palavra teria o mesmo comportamento da palavra muito. Muito cansado, muito cansada. Muito nervoso, muito nervosa. No entanto, há registros em grandes autores da língua portuguesa, machado, herculano e por aí vai, há registro da palavra meio usada nesse caso com flexão, meia cansada, né? meia, meios mortos, né? exemplo de herculano e por aí vai. O que leva muita gente a achar que por causa desses exemplos haveria a possibilidade da flexão da palavra meio nesses casos. Essa questão é discutível, será que por que Machado e Herculano escreveram isso basta, o uso efetivo como é que é hoje, as pessoas no dia a dia de fato falam meia cansada, mas e o, o aspecto gramatical técnico, como fica? Fica assim, é bom você saber que quando isso cai em concursos públicos, quando isso cai em vestibular, o que se adota sempre é a forma não flexionada. E aí você precisa é, é, acertar a questão, é claro, isso pode decidir sua vida, é fundamental. Então lembre-se disso. A tese que se aceita sem discussão é, meio funcionando como advérbio, não varia. O teste qual é? Muito né? Se não variar, é a mesma coisa. Muito, nervosa, meio, nervosa, meio, alheio, no caso, meio, alheia. É isso. Afinal das contas, os Estados Unidos é ou são? Os Estados Unidos produzem ou produzem? Nós somos às ruas perguntar isso às pessoas, vamos ver o que aconteceu. Os Estados Unidos são o país mais importante ou os Estados Unidos é o país mais importante? São. Os Estados Unidos é o país mais importante. É o país mais importante. É o país mais importante. São o país mais importante. Os Estados Unidos é o um país mais importante. Como você viu aí, o é ganhou a parada, né? O é ganhou do são, no caso. Os Estados Unidos é, mas os Estados Unidos não é, os Estados Unidos são. É fácil entender o que leva o falante a optar pelo singular. Está embutida aí a ideia de país por se tratar de nome de país, as pessoas são levadas a esse raciocínio e acabam colocando o verbo no singular. Não é? Muita gente põe até o artigo no singular, o Estados Unidos, né? justamente porque há por trás, aí paira, poderosa, a imagem da palavra país, aquilo que significa não é? essa expressão. Mas nós temos aí um elemento gramatical importante, o artigo, o artigo está no plural, os. E se o artigo está no plural, a concordância deve ser feita no plural. Os Estados Unidos produzem, os Estados Unidos interferem, os Estados Unidos perderam a medalha, os Estados Unidos organizarão a próxima competição e por aí vai. Então, quando se trata de Estados Unidos, com o artigo os, a concordância deve ser feita no plural. O verbo no plural, o artigo no plural e tudo que se referir a isso, ao nome do país, tudo que se referir a isso, sempre no plural. É isso. Nossa língua! O telespectador Milton, eu suponho que seja Milton Bonfante, pelo endereço aqui do, do e-mail, não é? pergunta o seguinte, o que quer dizer SIC, S I C, não é SIC aquele documento que a gente apresenta aí é cadastro de, sei lá, nem lembro exatamente o que quer dizer, cadastro de inscrição do contribuinte, que é mais conhecido como CPF, né, cadastro de pessoas físicas. Não é esse SIC com C, não. O SIC com S, S I C. Ele diz que vê isso de vez em quando, aparece entre parênteses, ele faz até uma brincadeira que será que isso significa segundo informações do cliente? Não, nada disso, Milton, de jeito nenhum. Essa palavra, SIC, é latina, palavra latina, uma das tantas palavras sem fronteiras, não é? palavras que varam não é? todos os países aí. SIC significa assim, desse jeito, assim. Quando se usa, como é usada essa palavra? Normalmente quando se transcreve alguma declaração né, que seja errada ou que pareça errada, que seja estranha ou que pareça estranha. Muito bem, aí eu vou transcrever alguma coisa. Não fui eu que disse aquilo, alguém disse, eu vou transcrever, mas para que ninguém pense que fui eu que disse, para que ninguém pense que aquilo talvez esteja certo e tal, coloca-se o SIC para dizer, olha, foi exatamente assim que o cidadão disse, eu estou fazendo a transcrição literal, assim, desse modo, desse jeito, nem mais nem menos. Claro que em geral a palavra acaba sendo usada com tom irônico, né? com tom de reprovação, com tom de sarcasmo, em geral quando alguém diz uma grande bobagem é que se usa o SIC né? para dizer, ó, não fui eu, hein, pelo amor de Deus, a bobagem é de fulano e eu estou transcrevendo aqui do jeitinho que ele fez. Repito, são três letrinhas S e C, SIC, usada com esse valor. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa, nossa, nossa língua, língua, nossa língua língua nossa língua portuguesa. Nossa, língua portuguesa. Nossa, língua portuguesa nossa, língua.